olá tudo bem então para estar me ajudando não esqueça de deixar meu like hoje eu vou fazer esse ponto em crochê tunisiano hoje eu vou estar passando para vocês esse ponto em crochê tunisiano tá ele é bem bonito e muito fácil de fazer bom esse ponto ele é múltiplo de 7 mais 5 Primeiramente, eu vou fazer aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e assim por diante. E aqui no final, eu vou acrescentar mais um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, ok? Então, aqui, ó, no primeiro pontinho eu puxo uma laçadinha, aqui eu já tenho dois. Aqui no seguinte, três, quatro, e cinco. Então, agora, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no seguinte, e vou puxar uma laçadinha, tá? Uma vez, aqui uma laçada, no mesmo lugar, duas vezes, uma laçada, no mesmo lugar, três vezes. Dou uma laçada, no ponto seguinte, uma, duas, e três laçadas. Aqui no ponto seguinte, um, no ponto seguinte, dois, aqui no seguinte, três, 4 e 5, ok? Então, eu vou repetir novamente. Uma laçada aqui no seguinte, um, no mesmo lugar, 2, uma laçada no mesmo lugar, 3. Uma laçada no ponto seguinte, um, uma laçada no mesmo lugar, 2, uma laçada no mesmo lugar. 3. OK? E aqui para terminar, eu vou fazer um em cada ponto, OK? Aqui. 2 3 4 e 5. OK? Então, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá bom? Então, aqui eu vou dar uma puxadinha para ficar da mesma altura. O primeiro eu vou tirar um, aqui, eu vou tirar de dois em dois, então aqui eu já tenho dois pontos. Aqui, três, quatro e cinco, ok? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, agora eu vou dar uma laçada e vou arrematar até aqui, ó. Ok, vou fazer uma correntinha aqui. Dou uma laçada e vou arrematar novamente essas laçadinhas, tá? Então, uma laçada e puxo todos aqui, ó. Ok, então agora é só dar uma laçada, tirar dois, uma laçada, tirar dois, duas vezes. Três, quatro e cinco pontinhos. Dou uma laçada. Agora, eu vou tirar novamente aqui, ó. Tá? Até aqui. Então, uma laçada. Vou arrematar até ali, tá? Aqui, falta mais um. Ok? Agora, dou uma laçada e faço uma correntinha. Dou uma laçada e vou arrematar essas laçadinhas novamente, ok? Então, aqui ó, arremato todos tá. Então, aqui tenho que ficar com cinco laçadinhas aqui ó, sem contar com essa tá. Então, aqui arremato tiro dois, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro e cinco tá esse ponto tem que tomar cuidado e uma parte que eu vou mostrar para vocês tá então olha só aqui vou pegar o palito tá normalmente então aqui eu tenho dois pontos aqui três quatro e cinco ok aqui no meio onde eu fiz uma correntinha tá então eu vou dar uma laçadinha e aqui dentro eu vou puxar aqui uma vez, uma laçada, duas vezes, uma laçada, três, uma laçada, quatro, uma laçada, cinco, uma laçada, seis vezes, ok? Então aqui no ponto palito seguinte, um, dois, três quatro e aqui cinco tá então agora eu vou repetir uma laçada aqui entre as bolinhas vou puxar uma duas três quatro cinco e seis ok então, aqui no palito, um, no seguinte, dois, três, quatro, e aqui no último eu pego as duas cordinhas aqui, ó, e cinco. Agora eu vou dar uma puxadinha aqui para deixar da mesma altura e faço uma correntinha, tá? Dou uma laçada e vou tirar dois... Três, quatro e cinco, sempre tirando de dois em dois, tá? Então, aqui é o seguinte, eu dei uma laçada e fui fazendo as laçadinhas aqui. Então, aqui tem doze laçadas, tá? Então, eu vou tirar apenas seis, a metade. Então, quando eu tirar aqui, eu sempre conto aqui, ó. Por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui eu tenho que tirar mais uma. Vai ficar metade para esse lado e metade para esse lado, tá? Vou fazer uma correntinha. E vou arrematar novamente. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu não observar aqui, eu acabo arrematando esta também, tá? Então, eu sempre coloco o dedo aqui e arremato a bolinha. Então, aqui vou tirar dois, uma vez, duas, três, quatro e cinco. Então, vou repetir novamente, ó. Uma laçada e vou tirar a metade das laçadas, tá? Aí, eu, aqui eu conto, ó, dessa daqui, que eu dei a laçadinha, tá? Essa daqui não. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu peguei cinco. Então, eu vou devolver uma daqui... Deixando seis, ok? Aí fica seis desse lado, seis desse lado. Faço uma correntinha. Agora eu arremato novamente, ó. Eu vou fazer uma vez errado pra vocês verem, ó. Quando eu arrematar, olha só, pode acontecer isso. Então, você sempre conta, tá? E aqui sempre tem que ficar com cinco. Então, você tem que tomar cuidado com essa parte, ok? Então, aqui, ó. Tiro dois, uma vez, duas, três, quatro e cinco, ok? E, e apenas isso, olha só como ele fica bem lindo, né? Muito bonito esse ponto. Então, é isso, se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!